Ah, o cara tá perguntando onde que põe o gold, ó. Tenta... O... Explica pra ele aí que tem que dar trade. Ah, e aí galera do canal, desculpa aí, conheci o vídeo, esqueci de dar um salve pra galera. Ah, esse barulho de fundo é do, é do nosso amigo Petr, mas não liga não, gente, é normal isso lá. É, explicar aqui rapidinho, é como montar a base. Pra montar a base tem que doar gold. Com... Sem gold não tem como coisar. E como a gente faz pra montar esse gold? então pra doar esse gold é assim o líder da guild tem que receber o gold tipo a galera vai todo mundo dar trade com o líder da guild manda cartinha para ele com gold trade líder da guild deixa eu dar trade aqui Vou negociar aqui aí é assim então conseguir gold e... para doar doa vai ajudar muito manda trade no no Icos I qualquer é? e Lucas e Lucas manda trade com ele com... E... Então é assim, aí a galera junta, são 5k de gold que vocês vão precisar para montar a base. Então vocês mandam o gold para o líder da o líder da vai ali, que eu vou mostrar onde que é, e para uma base, não tem segredo, é isso, na base vocês vão ter esse benefício da montaria de 15 dias lá, boa. Vão ter o que mais? Vão ter o, o, o prêmio de proteção de saúde, todo mundo vai ganhar um desse por semana, pergaminho proteger a Saori a gente já fez o teste no chinês lá e é isso que ganha é um pergaminho de a Saori por semana cada play vai ganhar então o truque precisa fazer o proteger a Saori sozinho pode chamar os amiguinhos para fazer, entendeu? proteger a Saori, protege a Saori? não, sonho da deus eu toguei esse pergaminho sonho ainda deus entendeu? aí vocês vão vir aqui, ó. vou mostrar onde ó se vocês tiverem uns 5k de gold vou mostrar rapidinho enquanto tá indo lá, a gente quer me falar um negócio pra vocês tá tendo um, um pequeno problema no drop de Jade Estelar e Cristal Estelar. Gente, eu já abri um fórum, já abri dois fóruns, coisa, reclamando que o drop tá baixo. E ninguém vê isso, tipo, a galera que é iniciante não tá percebendo que tá abaixo o drop. tudo drop por DG no chinês, 20 a 40 pedras por, por DG. Quando tá fraco, tipo, tá muito fraco o drop, Tu vai dropar pelo menos, pelo menos 70 no dia. Pelo menos. Meu, eu fiz ontem todas as DG eu dropei 1, mano. Só que é nenhuma? Nenhuma Jade Estelar? Eu fiz essa, essa DG aqui, ó. Cadê? Hoje, agora? É, das da casa. É a que mais dá. É a que mais dá cristal já Jade Estelar. Se espera de uma armadura Eu não dropei nenhum. Vamos dizer que eu dropei nenhum. dropei, acho que foi 4 Jade Estelar. quatro Uma DG que do certo é dropar pelo menos mais 20, no mínimo. mínimo, mínimo, mínimo, Os só cortando um pouquinho, é, hum. qual que é o level aí que tem esse sonho da deusa aí, né? De poder ganhar mais gold pro pessoal aí, conseguir passar essa grana aí, no caso, aí pro líder, né? Pra gente então, construir a base. Deixa eu explicar, é sonho da deusa, ela dropa umas rodas, um negócio legal. Só que esse, tem dois modos de conseguir isso, que é esse bug da base, que eu te falei, ou nas DG da Saúl. Aí vai ter um livrinho, de da DG, que eu até mostrei nos dos meus outros vídeos. Você puxa aquele livrinho, fica logo no último, no último boss, lá na sala, pode, em qualquer hora, nessa sala. Puxa o livrinho, tu vai, pegar, vai ter uma chance pequena de vir, entendeu? Não é certeza, é uma pequena chance. Eu entendi. Mas aí, qual que é o level aí que a gente consegue aí, ir nessa, nessa, DG? Da, nessa DG? Nessa DG, pode dropar esse pergaminho. Nível 25 e na Sonho da Deusa, nível 30. Aqui, ó, tem 5k de gold, vocês vão vir aqui, ó, gestor de exército, vai estar aqui, ó, como eu não sou líder da guild, não posso fazer isso, mas vai tá aqui, criar base. Vai estar lá, vai pedir 5k de gold, acho que mais uma outra coisa. Mas não sei se tá fazendo isso com cash, não, não posso informar vocês, não sei. Mas eu sei que 5k de gold faz. Tipo, se tu fizer as contas, 10 pessoas doar 500k de gold, que é o que a pessoa faz mais ou menos até o 45 ou até o 50 se 10 pessoas fizer isso, já tem 5k de gold ou se o que dropa até o 44 de gold, que é 200k de gold, cada um meu, dá... dá 300k de gold se 10 pessoas der é 3k, se mais pessoas der é tipo monta base então aqui mais um pedido, para falar pra vocês como montar base que muita gente pergunta e tem uma questzinha que a pessoa quer fazer ataque ao solo mundo é uma DG de exército não tem como fazer sem exército. E se for com exército fraco, chegou, tô, ah, pegamos nível 30. Vamos, galera, vamos fazer. Se prepara, vocês vão tomar um pau. Lá é difícil. A gente tem todos no chinês, nível 40, todo mundo forte. Apanhamos. Vamos de novo, com todo mundo no 60. Apanhamos. Tem que ir com 12 pessoas, não tem jeito. O ideal é esperar nível 60, vai com 12 pessoas lá e duas pessoas para cima, preferência de para ir com 36, dá com 36, senão vocês vão apanhar. É, o que mais que eu estou esquecendo de falar para a galera aqui? Eu acho que é isso mesmo aí mesmo, a explicação foi boa do, do Exército né e, e da, até das DG mesmo aí. Porque o certo, né igual esse jogo a gente tem visto aqui, é realmente jogar em equipe, né porque jogar sozinho nesse jogo aqui não vai, não vai contemplar ninguém. E quanto mais aí a gente estiver mais próximo aí, um do outro, pode se auxiliar, né? E, e esse vídeo vai ajudar em muitas guildas aí que talvez que nem explicam, né? Ou é, não são aqueles players que vieram de outros aí, como a gente veio de outro, os cavaleiros rodíacos, já o chinês ou mesmo até o tailandês. É, é né? Então o pessoal já não conhece muito aí. Então esse vídeo é mais aí para ajudar o pessoal aí a crescer aí, né? E a saber trabalhar junto, porque até então... Esse gold só serve basicamente no momento né, para poder realmente aí fazer essa base aí do exército, não é isso? No começo é, mas com esse gold depois, tu pode doar para guild, pode dar pra fazer melhorias para guild. Mas aí, depois que montar montar guild, tem outras coisas que tu dropa fazer melhoria na base, que são isso aqui, cadê? Deixa eu se eu dropei. Isso aqui, ó. Matéria-prima de recursos. Esse aí, você pode usar para base. Então, depois que eu montar base, o gold de vocês. Não tem para que vocês ficarem doando. Ajuda! A coisa a guild mais rápido mas tipo, montar que a mais importante já vai ter ido, então não tem pressa para ocupar ela, porque depois que o nível 3, qualquer base inimiga pode vir destruir. Aí, como a gente não tem força para se defender no começo, então é bom manter a nossa base no nível 3, não deixar passar do 3, porque passando do 3, se tu não tem força para defender, eles vão destruir tua Atena e vocês vão ter que construir tudo de novo não a base, mas a Atena. Eu vou perder todos os benefícios que ela, te, que ela te dá, que dá muita coisa. Vocês não tem noção. Ah. Dá quest diária, dá exp, dá item, dá muita coisa legal. Isso aqui. Então, então realmente, né? Então o, o que é devido aí a gente, então é deixar deixar né? a guilda do 2, né? Até todo mundo aí tiver. Não, três 3, pelo menos. Não pode passar três. do 3. Ah, não pode passar do 3. Ah, entendi. Então, a gente deixando aí, então, no. Do 3 aí, a galera já pode aí é, parar, né? Até então. Se não tiver ganhar força, uma força, porque. primorar aprimorar mais, né? Porque assim, quanto maior a guild, melhor as coisas que ela vai te, te proporcionar. Só que. As outras guilds não vão deixar você ficar com a base no nível máximo e não vão ficar deixando. Não, eu vou passar, desculpa. Eu não vou ah, deixar Aí, é top. Que, é, aí já deu para salvar o pessoal um pouquinho aí, né? no exército aí da base já, né? Sim. Aí no mais bem, bem. a gente pode fazer mais, né, mais vídeos aí conforme aí o pessoal vai solicitando ou comentando até mesmo aí, né, algumas dúvidas que eles tiverem, né, para é. trazer aí mais algumas can porque o Zubit aí é realmente um veterano aí, né? Tem até mais vídeos aí no canal dele aí falando de é, CDZ mesmo em ênfase aí. Então, apesar que nem todas as minhas, minhas informações estão 100% certas. Sempre falta alguma coisa, ou eu não soube me expressar. Então, vocês podem comentar aqui no outro vídeo, eu corrijo, caso alguma uma coisa esteja errada. Mas uma coisa que eu estou querendo ensinar para vocês, que as demais guilds não quis, que foi a confusão que teve lá, que eu separei as guilds em duas, que foi sobre como dominar territórios. Isso aí, as, as demais guilds da Aliança, em geral, não falei nomes, nem que Aliança que é, não querem que as outras guilds demais saibam como dominar território, porque vai dar trabalho pra eles. Porque eles têm força pra dominar os territórios. Sem se te informar. Mas se as demais guilds quiser tentar dominar um território, que são quatro no total, um, um é parece que é, que é. É mais fraquinho lá, é o meio lixinho, vamos dizer que é tipo PVE mais ou menos, mas dá pra lá pecar lá dentro, mas são para as guilds que não tem força para dominar os territórios importantes, que são Ades, Atena e Poseidon. Atena é o melhor território que tem, cara. Só que... Porque ele é maior. Só que lá é onde as treta acontecem. Literalmente, as treta acontecem lá. Depois vem Yadis e o último Poseidon. Então, as, as, Pra dominar, eu quero fazer um vídeo. Mas eu preciso pegar um nível 60, pelo menos. E quando eu for fazer o vídeo, eu vou ter que pedir o líder da guild pra tentar. Mas é... Vai, tem, tem que ter alguma boa parte da galera pra poder tentar dominar o território. Só tentar, porque dominar, acho meio difícil conseguir dominar alguma coisa. Mas pra saber como domina. fazer as demais guilds saber e, tipo, não deixar os caras fazer esse monopólio que estão querendo fazer eu acho chato. Provavelmente vai ter muito dislike tá das outras guilds que estão vendo que eu não quero ensinar, entendeu? Eu peço desculpa das outras guilds que não estão gostando de ensinar porque já me fizeram vários comentários até chamando privado que eu não devo ensinar essas coisas pra galera. Porque... <risos> Tem que deixar vocês ficando na frente, porque senão vai atrapalhar o jogo deles, por sinal. Eu não achei é, um Esse player. aí é os famosos jogadores individuais, no caso. É, eu acho isso meio Me chato, joguei. que isso está, tipo, levando ao servidor decair, porque os caras estão querendo fazer é, o bola de neve em cima dos caras, sem saber o que os caras estão fazendo. Sacanagem. É a, coisa, a gente vai ter várias informações aí, eles podem pegar cada vez mais no canal aí, né, e caso haja alguma dúvida aí, solicitar pra gente mesmo aí, que a gente vai mandando aí também. É isso? Ah, é isso mais ou menos, não tem muito o que falar. É mais explicando o que pode acontecer. Tem galera perguntando, ah, por que que eu não peguei o nível 45 e dois dias? Porque eu não tem muito tempo para isso. O Iki seguiu meus conselhos, e seguiu. Ele tá, acho que top 9, né, o Wiki. É, eu Deixa acho que sim, aqui. acho que sim. Não sei se ele, pô, tá nível aqui. Olha em Chile, ele tá né? entre os tops mesmo. O X está em 14, está em 48. Todo mundo. Esse demais aqui estão em 49. Esse, esse demais estão 49, corrigindo. É porque ele está fazendo a, Como posso explicar? PVP poupar. Isso é para quem é hardcore mesmo. Vai ficar tipo, acabou tudo que tem que fazer. Não tem nada a fazer. Faz PVP. É o torneio de ouro. Ele vai estar 30 mil de expo. Vai demorar para poupar mais opa, né? Vou ficar rezando também que opa. Olha, eu não sabia disso, Upa. bom saber, essa é uma boa <risos> É assim, toda a XP que vocês têm acumulada, se você ficou parado, não fez nada, ele vai ganhar umas XPzinha, né? 10% da XP, é 10? Não sei, tem que olhar aqui a porcentagem Eu sei que toda vez que eu rezo assim, que eu tenho uma XP acumulada, ele vai dar uns acho que uns 10 segundos, 20 segundos, ele vai usar a XP toda acumulada É bom, tipo, não tem o que fazer, deixa eu deixar largado aí, ó Eu tinha 21 de XP acumulado Aí larga aí, vai ficar ganhando esses, esses XP acumulados por segundo, 10 segundos. E depois quando tudo reza de novo, tu vai ganhar mais em cima, entendeu? Viu, ó? sub 21, 21, é pouco, mas melhor que nada, né? não tá fazendo Beleza. nada, deixa ganhando XP. Vai dar bastante XP mesmo. Bastante, bastante não, mas pô, qualquer coisa que vem é louca, né? Com certeza, ajuda muito, né? Meu power tá bom, não tá ruim, tá. O nível 44, 53k de power, tá muito bom. Esse cara tá no 46 com 50, então, Olha aí. eu quando pegar o 46 eu vou estar com provavelmente 60K de Power, quando pegar o 48 eu acho que dá pra uns 80 Se eu conseguir fazer tudo certo e der sorte, porque tem umas coisas depende de sorte. Tem um escrito nosso que mostrou um print que a gente ficou surpreendido. Que literalmente o cara conseguiu... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a mudança de tela, captura de tela, pra vocês verem. Como é que faz aqui, captura de tela? adicionar, só um minutinho gente, vou mostrar aqui captura de tela tá capturando a tela? não, não tá capturando a tela deixa eu abrir aqui queria mostrar para vocês isso que chato é, gente, eu acho que eu acabei bugando tudo aqui, sem querer. Eu tava das duas dicas não quero mostrar mais. Ah, tá mostrando agora. Não tô conseguindo fazer a captura de tela. Vou tentar mais uma vez aqui. Tentar capturar o Discord pra vocês verem. Hum. É o que dá pra fazer melhor, né? Discord foi? Não, o Discord não tá indo, gente. É, então, eu queria mostrar pra vocês, porque eu não tô conseguindo editar, meu programa de edição não tá conseguindo, se alguém puder me falar como posso fazer isso, mas eu tenho um print aqui, eu vou até colocar ele de capa do aí, coisa, aí. do vídeo, que eu consigo fazer. Ele, uma, con depois. ele conseguiu simplesmente duas pedras laranja com as dicas que eu dei do CDZ. E isso lá pra frente vai dar muito power. Não tô certo, Peterson? Ele tá mutado. Então, a galera que sabe vai ver. Duas pedras de laranja é muito power. Então, não tem mais o que falar aqui, gente. Eu vou deixar o vídeo parando por aqui. E obrigado por ter assistido o vídeo. Ó, vou deixar o link do canal na descrição. E esse Marius tem o canal dele também. Vai estar na descrição. Os dois canais, parceiros. Se inscreve lá com o slide. Tem o vídeo de CDZ contando a história. Igual o nosso canal da Barra vai fazer. Mas o. O é gente boa. Ele já tá até na guild. Então, se inscreve no canal. <risos> compartilha aí.